fala pessoal eu quero trazer para vocês aqui uma notícia rápida que foi anunciado um novo pet só que esse novo pet o problema dele é que ele vai fazer com que as pessoas percam seu save eles já deixaram isso avisado que esse pet ele vai ele vai adicionar algumas coisas da história do jogo algumas mudanças interessantes só que ele fala que aqui nessa notícia existe um problema Exatamente de compatibilidade com os antigos games salvos que você tiver é, aqui. Ah, isso é um problema, gente? É um problema, mas a gente tem que entender o seguinte, né, gente? Quem optou por jogar na fase beta sabia que isso poderia acontecer. O jogo está em desenvolvimento. Se você acontece de lançar um novo patch, pode acontecer é, de você perder o save começar tudo de novo, então a dica que eu vou dar hoje é de como isso não acontecer, eu não quero perder o meu save, eu quero continuar do jeito que tá, eu não quero saber de, de, de nada de diferente, eu vou acabar a minha gameplay e depois eu atualizo, então vocês têm que fazer duas coisas tá gente, o que vocês vão fazer, tá? depois vocês entram na comunidade lá, vocês vão ver isso aqui, até desculpa a demora, gente. Que eu tive eu demorei a, a, a trazer isso aqui para vocês. Então, você vai aqui com o botão direito aqui no, no dos gate 3 e vai clicar em propriedades. Tá. A primeira coisa que você tem que mudar é aqui em atualizações. Você vai colocar essa opção porque ele deixa por. É, default, né, é, sempre atualizar o jogo, mas aí você deixa aqui, apenas ao iniciar, feito isso, você vai vir aqui em betas, ok, e você vai escolher o patch aqui, ó. vai estar tá nenhum, certo pessoal, você vai escolher esse patch aqui, esse esse pet 2 porque aí você consegue acessar os jogos salvos do mesmo jeito não vai atualizar para o um novo pet pelo que eu entendi eu não sei não tenho certeza então eu não quero arriscar é, você pode até atualizar o jogo não tem problema só que quando você vier aqui no beta você tem que escolher o pet 2 para você conseguir ter acesso aos seus aos seus jogos é, seus jogos salvos antigos tá então se você quer começar do zero então você deixa atualizar e deixa o pau quebrar tá agora se você tá a fim de terminar sua gameplay antes de atualizar gente então faça isso o que eu tô ensinando ok é tem o um dia para sair esse patch eu não sei ele eles falam que tá próximo de sair e tudo mais né pessoal não, não fala muito bem o que que o dia né que isso vai sair aqui ó saiu anteontem, dia 24 mas não fala quando que ó tá é, fala que ele tá aqui ó é, aqui aqui tá perto tá, tá logo ali na frente né o, o, o pet número 3 ele tá logo ali na frente tá é que as primeiras mudanças é, afetam a história do jogo, tá? Então isso significa que infelizmente significa que o Pet 3 vai introduzir é, a primeir, o primeiro, a primeira incompatibilidade de save, tá? Então não tem como, tá? Então pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. É bem rápido esse vídeo mesmo. Um beijo aí para todos. Boa jogatina. <música> We'll be right